E aí, eu sou o e seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre seleção de amizades. Como assim, Henrique? Isso é um assunto falado muito pelos coaches, mas calma aí que eu não sou coach e eu vou te explicar a importância das amizades, tá? Na verdade, a importância de selecionar as suas amizades. É muito importante você ter amizades, tá? O ser humano ele foi feito para ser sociável, então você precisa ser sociável. Eu, por muito tempo da minha vida, eu fui aquele jovem que só ficava no computador o tempo todo. Isso foi bom? Foi. Hoje em dia eu trabalho com o computador, então ficar no computador me deu skill pelo menos. Hoje em dia eu trabalho com isso, eu vivo disso. Porém, ficar muito tempo no computador te faz um mal danado. Por quê, Henrique? Cara, você não se socializa, você não sai com as pessoas. O ser humano ele foi feito para se relacionar. Na verdade, a criação né? A criação A do ser humano, um dos propósitos dele foi para ter relacionamento com Deus. Ou seja, tudo gira em torno de relacionamento Por isso que é importante você se relacionar e você selecionar as suas amizades Porque não adianta nada se relacionar errado A parada que os coaches tanto falam, tanto trazem à tona É que você é a semelhança, ou você é o resultado das cinco pessoas mais próximas de você Isso é real, tá? Eu não queria concordar com aquele papo Uau, coach, mas isso é muito real Por quê? Quando você anda com as pessoas, as pessoas mais próximas, você acaba pegando hábitos, você acaba pegando ideias, ainda mais quando você não tem a sua identidade ativada, que é o que a gente falou no vídeo passado. Quando você não tem a sua identidade ativada, você é uma esponja de copiar as pessoas. E aí você acaba copiando as ideias, você acaba copiando a personalidade da pessoa, os um jeitos, os gostos. Então, por exemplo, se você tem amigos que curtam sair para balada, provavelmente você vai para balada. Se você tem amigos que curtam muito pra igreja, provavelmente você vai pra igreja. Aí que tá a importância e a seriedade de selecionar as suas amizades. Eu, por exemplo, não tenho muita amizade não, vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho eu tenho a galera da igreja, e é uma galera assim que eu amo demais, que é a amizade deles. Porém, quando eu era do mundo, eu não selecionava as minhas amizades, eu tinha cada amigo que ia, assim. <risos> era muito sensação. Cara, quando você anda com certas pessoas, você acaba se juntando a elas. Tem uma frase que meu pai falava, uma frase um pouco antiga, talvez você não escutou, porém seus pais já devem ter falado alguma vez na vida. Me diga com quem tu anda que eu digo quem tu és. Essa frase ela fala muito sobre você escolher com quem você vai andar. Então imagina que quando as pessoas baterem o olho com quem você tá, elas vão bater o olho em você e também vão te é, julgar por isso. Elas vão te categorizar por isso. Então Imagina, se você anda com uma galera que pratica furtos, automaticamente eles vão te chamar de bandido, tá? E ah, Henrique, não tem nada a ver, eu posso ser amigo de bandido, que eu não vou ser bandido. Você pode muito bem ser amigo de bandido, que você não vai ser bandido. Porém, se você andar muito tempo com aquela pessoa, ou você vai converter ela para Jesus... Ou ela vai se converter pro filho. E aí que tá a importância. Pra gente fechar esse vídeo, eu vou contar uma história. Quando eu tinha algumas amizades que não faziam muito bem pra mim. E eu acabei trocando essas amizades pra ter um resultado acima da média. Eu andava com pessoas na minha idade, agora eu tô com 19 anos. Porém, eu sempre tive uma mente um pouco mais velha, digamos assim, porque... Eu curtia conversar com adultos, eu não sei, eu não consigo conversar com pessoas de 16, 17, por, pelo assunto não ser o que eu gosto, então geralmente eu curto conversar de emprego, finanças, trabalho, carros, e não é o que os jovens conversam, né? os jovens vão conversar sobre o quê? Futebol, Neymar, etc, vocês entenderam? E eu queria crescer na vida, eu queria prosperar, pra isso eu tive que deixar de andar com certas pessoas, tá? Não é aquele papo lá que os coaches falam, meu Deus, é, águia anda com águia, patinho anda com patinho. Isso eu acho uma idiotice, tá gente? Mas, pra você ter um resultado bom, pra você levar uma vida boa, você tem que andar com pessoas boas. Você realmente é a média das cinco pessoas com que você anda, com que você mais se relaciona. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí nos comentários o que você achou. Envia pros teus amigos... Não, não envia não, na verdade. Não envia porque eu acho que eles vão achar que você tá falando mal deles. Você tá falando assim, não dá mais pra ser teu amigo. Manda no grupo de WhatsApp, manda pra família... Pra ver o que, que eles acharam desse vídeo, se eles acham que você tá precisando de amigos novos ou se tua rede de amigos tá legal. Se você curtiu, já deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e assim ele pode enviar para as mais pessoas. Se inscreve aqui no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo se você quer mais conteúdos como esse aí. Eu sou o Rick Brumati, no Instagram é arroba Rick Brumati. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo do Brumati que é vocês e falou!